A negociação de opções binárias pode trazer lucros muito rápidos ou grandes perdas. Muitos comerciantes estão interessados em usar este produto financeiro. Portanto, é muito importante investir com um corretor online confiável. Quotex.io, Quotex.com ou QXBroker.com são novas plataformas de negociação que oferecem tais serviços. Nesta revisão e teste, verificarei o Cotex para você e contarei a verdade sobre esse corretor binário. Quais são os termos de negociação, como funciona a plataforma e com que rapidez você pode pagar seus lucros? Vou responder a todas as perguntas importantes para iniciantes com o Cotex. Você deve confiar neste corretor e investir lá? É uma farsa ou não? Descubra na minha análise honesta do Cotex. O que é Citex, corretora apresentada? Cotex é um novo corretor de opções digitais para investir em mais de 100 mercados. Esta plataforma foi fundada em 2020 e administrada pela MaxBit LLC, proprietária, com o endereço First Floor, First ST Vincent Bank LTD Building, James Street, Kingstown, SD, Vincent UND de nem é onde você encontrará a sede da empresa. Este é um corretor offshore normal que aceita todos os tipos de clientes. Você pode negociar no mercado com um alto rendimento de até 95%, o que significa que você investe 100 dólares em um gráfico EUR, USD crescente e, se acertar dentro de um determinado período de tempo, ganhará 195 dólares. Vou entrar em detalhes mais tarde para mostrar exatamente como funciona. Os corretores para negociação online apresentam plataformas de negociação e software recém-desenvolvidos. Esta plataforma está disponível para desktop e dispositivos móveis. A empresa atua em mais de 20 países e oferece serviços de suporte em vários idiomas. Não há muitas informações sobre a empresa na internet porque o corretor é muito novo. Mas a primeira impressão para mim foi muito boa. A plataforma Cotex tem boas ofertas para clientes e investidores no mercado. Prós e contras do Quotex Devido a minha comparação com outras plataformas de negociação, mostrarei as vantagens e desvantagens do Cotex. Mas lembre-se, em todas as plataformas ou corretoras, você encontrará algumas desvantagens. É muito difícil encontrar o perfeito excesso. Conta de demonstração gratuita de 10 mil dólares. O depósito mínimo é de apenas 10 dólares. O valor mínimo de negociação é de 1 dólar, o valor máximo de negociação é de 1 mil dólares. Altos retornos de até 95%. Interface amigável. Ampla gama de ativos de negociação. Execução comercial rápida. Depósito instantâneo. Saques rápidos e seguros. Disponível em muitos países e idiomas. Falta. Sem suporte por telefone. Não há aplicativos iOS disponíveis no momento. A Quotex é regulamentada? Regulação e segurança do corretor? Se você deseja investir em mercados financeiros ou em qualquer tipo de produto financeiro, recomendo o uso de uma corretora e plataforma regulamentada. Ansiosos por comentários como esta revisão Quotex? É muito importante que os investidores tenham alta segurança ao investir em produtos financeiros. Na internet, você encontrará muitos golpes e golpes na hora de comprar e vender opções binárias. Para evitar golpes ou golpes, você deve escolher um corretor de opções binárias regulamentado. Pela minha experiência, o corretor Cotex é um corretor online seguro e protegido. Eu testei esta plataforma várias vezes e é minha principal corretora comercial. Depósitos e saques funcionam muito rápido. A Quotex é regulamentada pelo International Financial Market Relations Regulation Center, IFMRRC, com o número TSRF-RU-0395-AAV-0161. Clique no número para ver a licença. O regulamento FMRRC não é um regulamento de uma autoridade financeira oficial, é um regulador internacional e independente. Isso significa que a Cotex não está regulamentada nos regulamentos das autoridades estaduais. Além disso, a Cotex é uma empresa legítima com o ID da empresa, 226.716. Parece que a Cotex é uma corretora segura para investir. Também procurei comentários negativos sobre este serviço de negociação e não consegui encontrar nenhuma crítica negativa sobre esta corretora. Além disso, apenas métodos de pagamento seguros e regulamentados são usados para depósitos e saques. No geral, posso dizer que a plataforma Cotex é uma corretora segura para investimentos online usando opções digitais. Regulado pelo IFMRRC sob o número TSRF RU 0395-AAV0161. O número oficial da empresa é 226.716. Site, plataforma seguro e protegido. A autenticação de dois fatores está disponível. Método de pagamento seguro. É legal no seu país? Você pode negociar através do Quotex, pois é um comércio de opções binárias confiável. Esta plataforma de negociação é legalmente registrada e regulamentada por uma organização confiável. Portanto, você pode considerar o Quotex como uma forma legal de entrar no mercado de opções binárias. No entanto, os comerciantes de todos os países não podem usar seus serviços porque esta plataforma pode ser operada em muitos países. Alguns reguladores proíbem a Quotex de operar em seus países. Os comerciantes desses países são automaticamente bloqueados pelo corretor. Quotex é legítimo ou não? A Quotex é definitivamente legítima e posso recomendar esta plataforma de negociação, especialmente em comparação com outras plataformas de negociação. Depósitos e saques são muito rápidos, sem taxas extras. Você pode ganhar dinheiro com o Cotex e asseguro sacar em minutos ou horas. Eu mesmo testei o corretor e é muito seguro. Na verdade, ganhei mais de 8 mil dólares em lucro. Mais adiante, neste teste Cotex, você verá a prova da minha desistência. Citações Legítimas: Traders de todo o mundo usam o Cotex porque é uma plataforma confiável. Possui uma interface transparente, simplicidade e recursos ilimitados que o tornam um dos melhores aplicativos móveis. Citex é seguro? Medidas de segurança para os comerciantes e seu dinheiro? Quando se trata de negociação binária, as medidas de segurança são muito importantes quando se trata da segurança do seu dinheiro. Claro, você deseja negociar com um corretor binário que o proteja contra abuso de dados e faça você se sentir seguro. Pela minha experiência, posso dizer, a Quotex faz de tudo para manter um alto nível de segurança para seus traders. Não há preocupações quanto à segurança da plataforma em si e para você como trader nela. Visão geral das condições e ofertas de negociação da Quotex, QX Broker. Com a Quotex você pode investir em mercados financeiros usando opções binárias, uma forma de opções digitais. A técnica é bastante simples, você só precisa fazer a previsão certa sobre os movimentos dos preços dentro de um determinado período de tempo, tempo expirado. As condições para traders e investidores devem ser verificadas antes de se inscrever em qualquer corretora. Por exemplo, é muito importante para os comerciantes binários obter oportunidades de alto rendimento em ativos dos corretores. Além disso, é importante que ofertas, bônus e ativos estejam disponíveis. Na minha análise do Quotex, xbroker.com, examinei todos os detalhes e mostrarei os resultados. Depósito mínimo de cotação e valor de negociação, como começar a investir. Quando você deseja iniciar o Cotex, deve depositar pelo menos 10 dólares. O depósito mínimo é de 10 dólares, mas pode ser verificado com o um método de depósito. Existem vários métodos de pagamento disponíveis dependendo do seu país de residência. Por exemplo, comerciantes da Europa podem usar outros métodos de pagamento além dos comerciantes do Zewa. Para lhe dar uma ideia, se você é um comerciante europeu e deseja usar a criptomoeda Ripple, deve depositar pelo menos 50 dólares. Se você estiver usando Mastercard, o valor mínimo é de apenas 10 dólares. Este depósito mínimo é muito baixo em comparação com outros corretores online e plataformas de negociação. É fácil começar com dólar 10. Além disso, o valor mínimo de negociação é de apenas 1 dólar. Você pode começar a negociar com uma pequena quantia de dinheiro. Eu recomendo para iniciantes começar com 1 dólar e ver como fica. Se você não deseja investir dinheiro real diretamente, pode usar uma conta demo gratuita com 10 mil dólares. Ativos e mercados. A Quotex oferece para negociar. Moeda, Forex, criptomoedas, mercadoria, índice de ações, negociação de fim de semana disponível através de gráficos OTC. Como mencionado anteriormente, a Quotex é uma corretora online muito nova. A administração irá melhorar e desenvolver a plataforma de negociação passo a passo. Eles estão planejando adicionar mais ativos para negociar na plataforma. Basta entrar no menu, e você pode escolher os ativos que deseja. Atualmente, você pode negociar e escolher entre mais de 100 mercados diferentes. Quanto dinheiro você pode ganhar com o x Broker? Resultado, lucro. O rendimento de uma única negociação é limitado a 95% mais. Por exemplo, se você investir 100 dólares em EUR, USD e fizer a previsão de movimento correta, ganhará 195 dólares. O pagamento depende do ativo, tempo de expiração e nível da conta. Se você é um membro VIP como eu, pode obter um lucro extra de 4% em cada negociação. Existem várias estratégias de negociação. Pessoalmente, recomendo negociar durante o horário nobre da bolsa e usar ativos líquidos para investimento. Este é o mercado onde você obterá os maiores retornos. Mas você verá por si mesmo se for a plataforma. Rendimento, lucro, de até 95% mais por negociação. O lucro depende do ativo e da situação de mercado que você escolher. O lucro depende do tempo de expiração. Data de validade. Opções binárias, opções digitais, são limitadas a tempos de expiração. Alguns corretores oferecem a você para negociar apenas em negociações de 60 segundos ou negociações de 5 minutos. O tempo de expiração sempre depende do corretor e do que ele escolhe oferecer aos clientes. Com Cotex.com você tem muita sorte. Você pode escolher um tempo de expiração entre 60 segundos e 4 horas. Tudo no meio é possível. Por exemplo, você pode escolher um tempo de expiração de 2,30 minutos. Bônus Cotex, QX Broker, explicado. Um bônus grátis e dinheiro extra estão em sua conta. O corretor concede seu dinheiro virtual para negociação. Mas não é totalmente gratuito porque você precisa de faturamento, volume, baseado em bônus. O valor do bônus deve ser multiplicado por x100. O resultado é o volume de negociação que você deve fazer na plataforma antes de poder sacar o bônus. É possível obter um bônus depositando dinheiro ou usando o código promocional COTEX. Bônus de até 100% mais. Os bônus podem ser desativados a qualquer momento. O volume de negócios do bônus é x100, antes que a retirada seja possível. Cote o código promocional para um bônus grátis. O código promocional permite que você obtenha um bônus maior, mesmo que deposite apenas 100 dólares. Com o meu código promocional, você receberá 50% de bônus grátis. Taxas de negociação. Quanto custa negociar na Cotex? Deixe-me contar uma das melhores coisas sobre a plataforma Quotex. Não custa nada o que você faz ou quais ativos você negocia na plataforma. Este corretor de opções binárias não cobra nada. Sem taxas de depósito e retirada. Você pode começar a negociar e recarregar sua conta gratuitamente. Além disso, você não precisa pagar taxas para negociar alguns dos ativos disponíveis. Alguns corretores cobram uma taxa de inatividade. O que isso significa? Se você não entrar na conta por muito tempo, a plataforma permitirá que você pague por isso. Quotex não pertence a tais corretores e você não pagará nenhuma taxa de inatividade. Teste a plataforma de negociação Quotex. Como você leu anteriormente, as condições de negociação são muito competitivas e melhores do que a maioria dos outros corretores de opções binárias. Agora, entrarei em detalhes e mostrarei a plataforma de negociação. Testei o software por semanas e negociei com dinheiro real. Vou te mostrar os resultados, funcionalidades e como usar corretamente. Após este teste, você saberá o que é Cotex. Estão disponíveis as seguintes plataformas. Plataforma de negociação na web para computadores desktop ou dispositivos móveis. Aplicativo móvel Android, APK. Aplicativo móvel iOS, iPhone, não atualmente devido à minha pesquisa. Na imagem acima, você vê a plataforma de negociação Cotex para dispositivos desktop. Você pode usar qualquer plataforma em seu navegador. Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer e outros. Na próxima sessão, mostrarei os recursos da plataforma de negociação e da conta. Em primeiro lugar, você verá um gráfico aleatório após o login na plataforma. No lado esquerdo, você encontrará sessões sobre sua conta, educação, tutoriais, situação financeira e sinais de negociação. Este é o menu típico onde você gerencia sua conta.